Olá amigos, estamos para mais um Momento de Médio. Hoje eu recebo o psicólogo Danilo do Espaço Bem Viver e hoje vamos falar sobre Janeiro Branco. Danilo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Rio Mafra Mix. É um prazer tê-lo conosco. Olá Douglas, olá pessoal do Rio Mafra Mix. Eu que agradeço. É uma satisfação imensa poder estar mais uma vez aqui com vocês, podendo conversar sobre... Essa temática que é tão boa, tão gostosa e que precisamos falar sempre, além de ser o janeiro branco, sobre saúde mental. Né? Aproveitando o gancho aí da campanha, o tema, né? a vida pede equilíbrio, Daniel. A vida pede equilíbrio. Uh, nós vivemos aí momentos muito intensos. né? Saímos de uma pandemia, vivemos um, pós, um momento pós-pandemia e que isso refletiu de forma muito intensa na vida de muitas pessoas também vivemos é, outros cenários nacionais que afetam muito a vida e o cotidiano do ser humano e a saúde mental ela acaba muitas vezes ficando de lado né porque muitas vezes nós nos dedicamos a coisas é, extremas ou nos dedicamos a coisas é, a busca por bens materiais por outras coisas e esquecemos de olhar para nós então, a ideia da campanha desse ano do de Janeiro Branco, ele vem com essa ideia do equilíbrio para que nós possamos olhar para nós, olhar para dentro e não só para fora. Que nós possamos aprender a, a entender um pouquinho sobre nós mesmos, possamos buscar entender um pouquinho o que é o nosso autoconhecimento, né? praticar o nosso auto-amor, a nossa auto-percepção. Mas aí muitas pessoas não conseguem compreender o, o que, que é esse auto quando nós falamos. Né? quando nós praticamos o autoconhecimento, não é o fato de saber, por exemplo, qual tipo de biscoito ou bolacha que eu gosto, mas sim saber o que me deixa confortável, que situação eu consigo enfrentar sem gerar um sofrimento. Né? Por exemplo, é, quando eu estou no trânsito e de repente coisas, é, um, uma pessoa que não dá seta, que corta um pouco a frente, aquilo me deixa extremamente irritado. É, isso é eu passar a ter um olhar sobre mim e entender que, opa, tem alguma coisa de errado, que esse não deveria ser um comportamento padrão normal. E é eu entender que é aí que vai passar a parte do autoconhecimento, que eu vou começar a perceber nas coisas do dia a dia, nas coisas diárias, pequenos movimentos, o que está me afetando. E se eu percebo que tem algo me afetando, é o momento que eu preciso buscar ter é, esse movimento, essa ideia de buscar uma ajuda especializada para entender o que está acontecendo na minha vida. Então, nós conversávamos, brincavamos um pouquinho antes de, de, de começar a gravação, que é que as pessoas não têm aquele preconceito de que psicólogo é para louco. Não, você tá louco, psicólogo não é para mim, né? Como quebrar esse preconceito dele? Você falou, a gente precisa de ajuda, mas aí o preconceito vem, não, se é homem, né? Especialmente os homens, você não pode chorar, você tem que ser forte. Como contornar essa situação? Então, a gente entra sempre numa, numa dinâmica, num dilema né, é, da questão cultural. Né? A cultura ela vem já dos nossos antepassados, dos nossos avós, pais, bisavós, enfim, criando a cultura que você precisa ser forte o tempo todo. E se você parar para pensar, quando você tenta ser forte o tempo todo, mais você adoece. E aí, é, o que mais representa e o que é mais clássico se perceber é o comportamento da dor física. É aquela dor, de repente, nas costas que eu não consigo tratar. É uma dor de estômago terrível que eu não consigo entender de onde vem. Mas isso é um aspecto muito emocional, muitas vezes. Você vai no médico, o médico diz para você, olha, tá tudo certo com você. E mesmo assim, você continua tendo dor. Significa o quê? Que o teu estado emocional está tão pressionado que o teu corpo está sinalizando e pedindo ajuda para você. E para quebrar esse paradigma, você precisa entender primeiro, acima de tudo, que psicólogo não é para louco. O psicólogo é para qualquer ser humano. Afinal de contas, o psicólogo também é um ser humano. E também precisamos criar, quebrar um pouco daquela ideia de que ah, o psicólogo é um ser intocável. Isso é muito comum a gente ouvir ainda no consultório. De forma alguma. O psicólogo é um ser humano e também tem dificuldades. Ele também tem suas crises. E ele não é um ser humano perfeito. Então, quando você vai para o psicólogo... É, você não precisa endeusar ninguém. Né? Você vai para conversar, você vai para colocar o que você está sentindo. A única questão que o psicólogo vai ter é que ele vai ter um olhar mais científico sobre a questão e vai te dar algumas devolutivas que você, aos poucos, vai começando a entender. tá? E também não é, precisamos entender que o processo da psicoterapia, o processo do autoconhecimento, ele leva tempo. Não é uma, duas sessões e pronto, resolvi minha vida. É, e aí a gente precisa entender que existe também a diferença entre a parte da medicação. A medicação vai ser mais rápida? Vai. Mas a medicação também não resolve tudo. Por isso que o psicólogo é importante para você aprender a olhar para você, ter um pouquinho de calma com sua vida, um pouquinho de paciência, e aos poucos entendendo que realmente psicólogo não é só para louco. Psicólogo é para todo mundo. Hoje já começa desde as crianças, desde o processo de aprendizagem, dificuldade emocional, até os idosos. Então, psicólogo é para todos. Danilo, inclusive, é, o psicólogo deixou de ser apenas é, alguém para você ir lá quando tem um problema, mas também de forma preventiva, porque você ter alguém para você conversar, desabafar essa pessoa, te dar uma instrução de vida é muito importante. E aí a gente observa é, as pessoas mais idosas, que às vezes não tem com quem conversar, né? aí chega lá na padaria, comprar o pãozinho, segura a fila, porque quer conversar, conversar. Acho que essa, essa cultura precisa ser trabalhada, né? você conversar mais com um profissional que realmente saiba que vai te ouvir, vai te dar um conselho, uma dica, uma orientação. Uhum. É, funciona assim? Funciona, basicamente dessa forma. Então, quando a gente pega o exemplo do idoso, é muito curioso esse fato, porque muitos chegam extremamente receosos. Né? Porque, ah, principalmente quando é um psicólogo mais jovem né? Muito mais jovem né? O que, que essa criança vai saber da minha vida? Uhum. É, mas é importante compreender Que realmente nós não vamos dar respostas mágicas Nós não vamos dizer Olha, você é assim e pronto Não, a gente vai ter muito mais essa habilidade De ouvir, de ter essa escuta e muitas vezes é curioso que dentro do processo terapêutico, às vezes nós não precisamos nem dizer nada para o paciente. O próprio paciente ou cliente, ele acaba percebendo no momento que ele fala. Porque tem uma questão que é o setting terapêutico que é diferente. Você está à frente a um psicólogo e de repente você está à frente a um grupo de amigos. É importante estar com os amigos, fazer festa, se divertir, confraternizar? É! Só porque o amigo, o familiar, nem sempre vai ter a mesma capacidade de ouvir, e entender e dar uma devolutiva do que você precisa. Né? Então é nesse aspecto que é interessante buscar esse espaço, justamente como uma forma também de prevenção, como você coloca. Não é só quando está doente, quando está numa fase intensa, é, extrema de depressão, de ansiedade. Não. Se você já tem um certo histórico familiar de, de transtornos emocionais psicológicos, busque também o um profissional de psicologia. Isso vai ajudar você a trabalhar o teu espaço, trabalhar a tua, tua forma de olhar para a vida, tua consciência, o teu equilíbrio. É. E você sabe que a parte boa de conversar com o psicólogo é que você conversa com ele e morre ali, né? É. Os amigos, às vezes, podem ter o, <risos> o fone pião aí que dá um, um problemão. E você falou uma coisa interessante, que algum tempo atrás, né? eu um pouquinho fora do peso, Fui para o médico achando que eu ia morrer do coração, aquela dor no coração, né? aquela sensação de que o coração ia parar a qualquer momento. E eu fui no médico tá está tudo perfeito. Era ansiedade que fazia... Eu vejo como essas questões é, psicológicas afetam todo o organismo. né Olha, estamos saindo de uma pandemia, ou entrando, tá? essa, essa pandemia parece que não vai acabar tão cedo. Saímos de uma eleição de extremos, uhum. né? incertezas que começam a chegar, a empresa tal que a bolsa foi lá no chão, e agora o que, que vai ser do cenário. Né? Eu conversei recentemente com o pessoal de banco, e eles falam, olha, o pessoal está vindo sacar dinheiro aqui para levar o dinheiro físico para casa, porque estão com medo. Danilo, como conviver com essas incertezas, essas inseguranças, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a nossa saúde mental precisa e pede equilíbrio. Então, é, desde que nós nascemos, nós estamos correndo riscos. Isso é inevitável. A partir do momento que eu começo, por exemplo, a aprender a andar, quando criança, eu corro o risco de cair numa quina e me machucar feio e ter sequelas para o resto da minha vida. Né? Não falo isso como forma de assustar os pais, mas entender que é uma realidade. Né? Desde o momento que nós nos tornamos pessoas, corremos riscos. E quando a gente fala de algo, principalmente, que envolve questões financeiras... Né? perdas é, físicas, é, patrimônios, isso deixa qualquer ser humano é, estável e preocupado. Porque, afinal de contas, né, você trabalha, você constrói uma vida para também querer ter coisas e isso promover para você uma qualidade de vida, um lazer, algo que é terapêutico também. Né? Então, quando coloca essas questões, deixa todos muito aflitos. Mas o caminho é o quê? O caminho é buscar o diálogo, sempre. Entender que eu estou com, com dúvida, antes de eu ir lá e tirar todo o meu dinheiro, por que eu não vou lá e converso com o um gerente do meu banco? né? Porque eu não converso com pessoas que fazem parte é, de associações, de empresas e coisas assim para eu entender o que está acontecendo nesse cenário? Por que, que eu não busco conhecer, uh, de repente, um economista para me dar uma luz sobre isso? Porque, assim, veja... É muito mais complicado e muito mais fácil eu sofrer uma perda tendo, por exemplo, um dinheiro em casa, ser assaltado e perder o patrimônio da minha vida, do que estar tá lá no banco. Eu sei que existe um histórico passado no Brasil sobre muita coisa, mas de lá para cá, muitas leis também mudaram. E Só que, como as leis mudaram, muitas pessoas também não quiseram entender e mudar. Então, o conceito, a ideia de, de ficar tranquilo é buscar a mudança, tentar buscar esse equilíbrio e sempre coloco assim, o diálogo é a melhor forma e a melhor ferramenta de você estar tá entendendo o que está acontecendo. Ficou em dúvida, não sabe o que está acontecendo, vai conversar com o gerente do teu banco. Ele vai te ajudar, vai te acalmar, vai mostrar para você que o cenário talvez não é bem assim. Sabemos que as incertezas são grandes, mas a vida não para. A vida continua e se eu viver com medo, o medo vai me travar. E vai parar, vai impedir com que eu prossiga e que eu consiga em vez de me desenvolver, né, ficar travado. Tríngulo, para quem quiser continuar esse bate-papo com você, conversar, ter mais informações, como te procura, onde que te, te, te localiza? Então, nós temos a, a, a clínica, o espaço bem viver em Rio Negro, já fazem quase cinco anos. Nós estamos na esquina da policlínica São Lucas, tá? Então é um local muito conhecido aqui na cidade de Rio Negro. É muito fácil de encontrar. Para quem ainda não se localizou na rua de trás do correio, tá? é, eu atendo ali, nós temos mais um grupo de outros profissionais que atendem ali, estamos sempre à disposição, tá? então é, se quiser nos encontrar, entre em contato conosco pelo nosso telefone o 36450935, das 13 às 18 horas. E pode estar buscando o um agendamento, conhecer mais sobre o que é a psicoterapia. Né? Eu vou estar sempre à disposição. Depois eu sei que vai ao ar, né? vai, vai para o site e para as redes sociais do Rimaframix. Do eu também tenho as minhas redes sociais. E aí, se alguém for tendo alguns comentários, quiser questionar, eu vou também respondendo por ali, sem problema nenhum. Tá? Danilo, eu agradeço a tua, tua vinda aqui. Né? Queria que você deixasse aí uma consideração final, um conselho final para quem está nos acompanhando. Afinal de contas, a, a saúde mental faz bem para a gente, para quem está à nossa volta. E é, precisa ter que ter cuidado, assim como a alimentação, atividade física, uhum. a saúde mental também. E quero que você desse as suas considerações finais. Então, é, primeiro agradeço, né, Douglas, mais uma vez essa parceria. Você, Unimed, né, que somos grandes parceiros. E eu já vim com a camiseta, né, como você cuida da sua saúde mental, que é também uma das temáticas do janeiro branco para a gente se questionar como eu estou cuidando da minha saúde mental e se eu estou cuidando dela porque justamente muitas vezes isso acaba ficando de lado é, frente a tantas outras coisas da vida e a ideia é que assim dentro da saúde mental muitas pessoas creem que você só vai ter saúde mental quando você encontrar a felicidade eu vou dizer para vocês que a felicidade ela precisa acontecer de forma diária ela não existe um momento em que ela atinge seu ápice quanto mais você procurar pela felicidade Muitas vezes mais você vai encontrar dor, porque você vai deixar de viver momentos, pequenos momentos diários, com você mesmo, com sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você, para acreditar que você só vai ser feliz quando você conseguir alcançar algo muito grande. E quando você talvez alcançar esse algo muito grande, você vai perder, vai perceber que a sua vida passou e você não esteve presente, nem para você e nem para os outros. Então, busque viver cada dia, cada momento, e isso sim é que vai fazer você se tornar uma pessoa mais feliz e mais confiante também. Muito obrigado para você que nos acompanhou, obrigado Danilo, volte sempre, as portas são sempre abertas, para te trocar boas informações, boas notícias e orientação para você que nos acompanha. Para você que nos acompanha pela web e rádio, continue ligado com a gente, também comente lá no Facebook, no Instagram, o que você achou dessa reportagem, divulgue, para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas, de seguidores. Danilo, muito obrigado. Volte sempre. Eu que agradeço, Thomas. Até. Rio Mix, aqui você bem informado sempre.